Não deis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus que excede é todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Esse é um texto que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8 ou melhor dizendo, a partir do versículo 6 ao versículo 8. eu estava refletindo sobre esse texto hoje pela manhã, quando eu coloquei a água para fazer o café, coloquei a água para ferver, ah, então veio em mim, e creio que é de Deus no meu coração, uma palavra tão simples, tão objetiva. Eu estava confiado, estava tranquilo, e realmente eu estava tranquilo porque o meu gás está cheio. Eu sei que isso parece um, tonto, um tanto tolo, mas a grande realidade é que não foi assim domingo que passou. Domingo, quando eu voltei da igreja, busquei a Deus, ouvi uma palavra que foi reconfortante, uma palavra bastante animadora. De repente, quando eu chego na minha casa, eu ia esquentar a comida... Do almoço, que geralmente aos domingos a gente sempre come as sobras que ficam, enfim. E quando eu penso que não, o gás acaba. E a situação que eu estou vivendo não tem sido muito boa. E infelizmente parece que, parece que é incrível, porque o gás sempre parece que é de perseguição, parece que eu não sei explicar o motivo. Mas quando a situação está difícil, o gás sempre acaba nos momentos que mais precisamos. Até que neste caso do domingo eu poderia dizer que não foi tanto assim, porque, por incrível que pareça, quando a comida já estava bem morna, é que o gás acabou. E me sobreveio uma angústia tão grande, porque, volto a repetir, nós passamos por etapas em nossas vidas e eu tenho passado por uma etapa de dificuldade. Então, eu angustiado, falei, Deus, acabou o gás. E aquilo foi me dando uma angústia terrível, uma revolta interior, enfim. E veio novamente, veio domingo a voz de Deus dizendo a mim, como eu gostaria que o seu gás tivesse acabado. O gás que insufla a natureza humana. O gás que a miúde sempre faz com que nós venhamos nos revoltarmos contra Deus, estar sempre em rebelião. E olha que eu estou falando de alguém que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas nesse mesmo livro existe textos tão maravilhosos, em que, por exemplo, no capítulo um capítulo antes, que é o capítulo 3, em que o apóstolo Paulo deixa uma exortação tão maravilhosa a partir do versículo 11 ou 12, não estou me lembrando aqui agora em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado o que seja perfeito, mas uma coisa eu faço que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, buscando as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. Na verdade... Muitas vezes nós passamos por provações e parece até tolo comentar isso. Talvez alguém que esteja bem alicerçado, com a sua vida tranquila, ganhando bem. Essa palavra não é para ele. Afinal de contas, o que é um botijão de gás? Mas poderia ser e pode ser algo que se torna um pecado, tamanha revolta, tamanha angústia por causa da situação. E muitas vezes me levantei questionando a Deus porque permitiu que eu voltasse, porque não dizia, aí está, casé. A grande realidade é que eu agradeço a Deus, porque se não fosse dessa forma, a gente não aprenderia. Acho que é o capítulo 12 do livro de Hebreus que diz que se estais sem disciplinas, és um bastardo, porquanto não filho porque não há filho que o pai não repreenda quando o pai ama esse mesmo filho. Eu estou parafraseando aqui para as minhas próprias palavras, enfim. A grande realidade é que o deserto nada mais é do que um aprimoramento. Um aprimoramento para a posteridade, para que nós venhamos aprender a depender desse Deus maravilhoso, onde eu me revolto ao que aconteceu essa manhã. Porque nesse inteirinho de, de, de domingo, até o dia de hoje, essa manhã de hoje, eu que me angustiei, me revoltei. Depois, com mais calma, pedi a Deus perdão quando vi, ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que gostaria que o gás em mim se acabasse, o gás da natureza humana. Enfim, a grande realidade é que depois que eu acalmei, eu falei, gente, Deus está no controle, Ele sempre tem cuidado de mim. E eu não sou como... ele não é um cientista maluco e eu sou um rato de laboratório onde esse cientista está fazendo experimentos, fazendo com que essa criatura sofra Deus é Pai. Existe um outro texto também, escrito nos Evangelhos, em que Jesus Cristo diz o seguinte, Quem pois entre vós é o Pai cujo filho lhe pedindo um pão, e se lhe daria uma pedra? Ou se o filho lhe pedindo um peixe, e lhe daria uma serpente? Ou se ainda o filho te pedisse... Um ovo, esse lhe daria um escorpião. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o pai que está no céu? É claro que ele falava sobre acerca do Espírito Santo. Poxa, se Deus é tão bom ao ponto de dar o teu do teu espírito, não daria as outras coisas também? Mas como estou falando sobre o gás que havia acabado, enfim. Durante a semana, um sobrinho meu... Eu liguei para ele, e ele prontificou-se, e hoje em dia as coisas são tão ágeis, rapidamente ele fez um pix, e então eu fui e comprei o gás, aonde que eu chego ao ponto do início desta palavra. nessa manhã, quando eu fui esquentar a água, ligar o fogo, novamente a mesma voz que falou o meu coração no domingo, quando estava angustiado, falou, calmamente, você está confiando porque trocou o botijão de gás. Mas quem te garante que esse gás está cheio? Você não viu lá dentro. Ou seja, a minha confiança, a nossa confiança, tem que estar em Deus. Na verdade, eu, já que estou fazendo uma analogia, ou espécie de uma metáfora, eu creio que Deus, naquele dia que eu falei que acabou o gás e que eu pedi Deus perdão, Deus insuflou-me não com o gás, já que havia acabado o gás da natureza humana, mas com a graça da sua misericórdia e do teu Espírito. E ainda que eu tenha trocado o gás no aspecto racional da coisa, espiritualmente eu tenho que estar sempre com o gás novo, confiando terminantemente nesse Deus maravilhoso, lançando sobre Ele as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. E assim Deus cuida de cada um de nós. Ele deixa isso claro no livro escrito por Mateus no capítulo 6, onde o mestre querido diz, olha, por que estáis tão solícitos em uma ou outras versões? Diz, por que estáis tão ansioso como de comer ou de beber? Olhai, as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, e no entanto Deus as alimenta. Se Deus as alimenta, elas não vale elas não vale vale apenas um centavo, digamos assim, trazendo para minhas palavras. Se Deus alimenta as aves que valem um centavos, não fará muito mais por vós, homens de pequena fé. E quanto ao vestir? aliás vale a pena vale até um adendo, porque muitas vezes quando eu troco de roupa para ir à igreja ou qualquer festa, eu fico assustado porque não condiz com a situação que eu vivo. E olha que faz tempo que eu não compro uma roupa nova. E no entanto Deus tem me dado roupas boas, pela sua graça, misericórdia e bondade. Mas voltando a Mateus no capítulo 6, depois do versículo 25, Jesus continua dizendo, ele fala sobre os lírios do campo. E quanto aos lírios do campo? Olha aí, os lírios do campo, eles não tecem eles não fiam. E nem Salomão, em toda a sua pompa ou em toda a sua glória, se vestiu como os livros do campo. Enfim, se Deus veste assim os livros do campo, que hoje estão florescendo e amanhã serão queimados, quanto mais Ele nos vestirá, como tem me vestido. Enfim, para terminar, não houve uma noite que eu dormi com fome, com frio ou com sedes. Só faltou Deus fazer como fez com Elias, trazer algum corvo aqui para que eu pudesse alimentar. E assim é com a vida de todos nós. A grande realidade é que eu tenho aprendido nesse caminho a confiar nesse Deus a duras penas, não por culpa de Deus, mas por minha própria culpa. Muitas vezes por causa da dureza do meu coração, que não entende o processo de evolução que Deus tem feito comigo e quer fazer com qualquer um de nós. Basta que confiemos nele. Como está no Salmo 7, no Salmo no Salmo 37, em que testifica-se o seguinte, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, no mais tudo ele fará. Descansa no Senhor espera nele. Ele satisfará a deleite da ti no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas para que Deus possa satisfazer os desejos dos nossos corações, nossos corações têm que estar alinhado com a sua boa, agradável e perfeita vontade. E é para isso que eu prossigo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. E já que eu falei tanto neste livro filipenses, eu gostaria de terminar, por fim, com o que está escrito neste mesmo capítulo 4 de Filipenses, ou é Efésios, eu troquei aqui agora, Filipenses capítulo 4, que testifica-se o seguinte, algo profundo, em que ele agradece por tudo que foi feito, e ele diz algo que é maravilhoso, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me parece que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, se não estou enganado. Só que antes ele diz o seguinte, aprendi a contentar-me com qualquer situação, sem viver em abundância, sem padecer necessidade. Em tantas, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Que Deus abençoe, que eu aprenda essa lição, e então nós, eu possa dizer e o mesmo aconteça com aquele que me ouve. E aí nós venhamos a poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.